Grazie. Grazie. Olá a todos, uh, vou falar Várias. em português, não vou fazer a, piada, fazer de a piada de novo. De novo. Uh, uh, bom, vim, vim aqui falar vim aqui um falar pouquinho para vocês, pra vocês e, não por acaso não, eu, eu puse esse, esse tema, pus outros esse, também, esse, também esse tema específico. em específico, eu sei que, eu que muitos, muitos que, estão aqui, que estão aqui são operadores, são operadores de, de, redes de rede de XP, de XP. Ou também, ou também, com toda certeza, com toda certeza na, verdade, na verdade, são, são interligam de, de alguma maneira aos, aos, aos XP's, aos XPs que, existem que, que, que existem pelo mundo. É, isso aqui, é, isso aqui é uma isso história, que tem uma história, né? né? Critérios, de, Critérios bom de bom comportamento para XP's. Para antes de eu entrar nessa parte, parte é, vocês, concordam vocês concordam que, que, que, estamos que aqui estamos numa uma, sala que tem, uma uma que tem um acordo de um convivência entre nós e que a gente está se respeitando aqui? Se uma, se uma determinada pessoa pegasse, um, pegasse um, telefone, um, telefone, um telefone e começasse a falar alto, a falar alto isso seria e atrapalhando, e atrapalhando quem está, quem está apresentando, é, atrapalhando quem está querendo ouvir, ouvir seria um baita de, de um desrespeito. Acorda? Concorda? É, Bom, por é, exemplo, ou, por exemplo, se, eu, se eu andasse, eu andasse de sunga, aqui por, aqui dentro, por do, dentro seria, do, uma, cena seria horrível, uma cena horrível, né? horrível mas também, Mas também isso não um isso seria um seria, um que que significa que isso é um comportamento, comportamento inaceitável, inaceitável em outros porque lugares, porque em um clube de estreletivo, de, um clube de piscina, um clube de de piscina acima, ou algo é algo aceitável, feio mais feio aceitável. Mais aceitável. Que e o que acontece? Eu, eu, eu, eu vim falar disso porque, porque um é um problema que acontece, que acontece em todos os XP's, em maior ou menor escala, e dependendo da escala que toma, ele chega num ponto de massa crítica e atrapalha todo mundo. Agora estou entendendo o que está todo mundo. Tá todo mundo... Acá. Acá. As intenções, As intenções dessa... Dessa... dessa apresentação: falar um pouquinho, falar um pouquinho sobre, sobre uh... os problemas que os problemas podem acontecer, que podem acontecer né? Né? em ambiente, sugerir, em... sugerir possíveis métricas e de como medir de um bom um ou mau comportamento, comportamento inevitavelmente, inevitavelmente a gente está falando gente das duas coisas, sugerir mecanismos automatizados de medição. E provocar, principalmente esse, esse, eu, esse é o meu, meu objetivo. principal objetivo, provocar os, provocar demais, os colegas demais colegas para que a gente que possa juntos, juntos criar algo, criar algo um pouco mais, um mais, mais consistente, elaborado, formalizado, formalizado sobre isso. Sobre isso. Uh... Uh... para dona é de, de roupa, roupa. Hum. Hum. Ah? ah? Estou passando. Acá. Passando... Ah, Acá. Ah, um, aqui quem, quem não posso sou eu, quem sou eu? eu trabalhei algumas vezes lugar, em alguns lugares. Eu, eu, eu, eu já eu cheguei a uma, uma conclusão a quando fui preparar essa, essa apresentação que eu estou há mais de 20 anos na área. área. tenho só 39 anos, mas eu estou há mais, mais de 20 anos na área. Então, a carequinha ali, a cara de ali, velho, é por isso. Faço parte ainda do Brasil Forum, apesar de não estar tão pouco ativo recentemente. E hoje trabalho numa empresa chamada Made Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é que eu Caso briga, briga, vou procurar, vou procurar coisas, coisas onde, onde tem, um é um problema que ninguém quer falar, fala, eu vou lá e mexo, mexo falo, converso para tentar resolver. resolver. Às vezes, Às isso, me vezes me isso me traz uma fama não, fama muito, boa, não muito boa, mas, mas se essa, essa minha briga trouxer um, trouxe um resultado positivo para a comunidade, pra comunidade já, já, me, já, me de, já me deixa feliz. A senhora começou, começou sobre, sobre um, um, determinado um determinado momento em que nós tivemos problemas, problemas. Eu sou participativo, eu sou participativo no, XPBR, no XPBR, é, né? no XBR, é, e com os, com os, tivemos, tivemos diversos tipos de problemas, de problemas recorrentes de um ambiente. Em um ambiente. Desde rotas que são filtradas e continuam filtradas durante anos, participantes soltando coisas que não deveriam na rede LAN um XP, eu resolvi na lista GTER, que é a lista do de trabalho, um NOG, NOG do Brasil, falar sobre isso. E. A ideia, A ideia foi inspirada, inspirada no Manners, inclusive, inclusive, só que mais só que focada para ambiente, ambiente de XP. De XP tá? Tá? O, que o que acontece dentro de um XP, de um XP as coisas erradas, erradas é e certas que acontecem dentro do XP. Você, uh, uh, e... troquei, essa, troquei ideia, essa ideia, tive algumas repercussões, algumas repercussões com, amigos, com amigos, bastante no privado. Né? Preciso é... na... um comportamento inadequado de um XP, de, um XP, dentro de, de participantes de um XP. Uh, bom, bom, esses comportamentos, esses comportamentos inadequados, inadequados decorrem do, decorrem do de, que? De falta, de falta de conhecimento ou capacidade? Ou capacidade e, e, e, quando, e, quando, e, isso, em e isso em dois escopos tanto falta, tanto de, falta de conhecimento e capacidade no escopo técnico, técnico, ou seja, um a configuração a operação da rede efetivamente e, e um dos problemas, um dos que, problemas que eu tenho certeza, é, certeza que é recorrente em todos os XPs, XP, a falta de conhecimento e capacidade, capacidade, capacidade no escopo a, a, administrativo, administrativo, gerencial no sentido de que pessoas que são modificadas e não respondem pessoas que não cumprem as questões burocráticas da interconexão com os XPs e isso de todas as pessoas que eu converso que são relacionados a, a ambiente. de, espíritos, de espíritos, essa maior essa maior é essa é uma, né? uma reclamação, reclamação bastante recorrente. Certo? Certo. A gente tem os gente problemas, de, problemas dedo de, gordo, de dedo gordo, que todo mundo, que que mundo já fez um já dedo gordo, que, que, que opera a rede que já fez, um fez um dedo gordo. Já fez se não fez, eu digo que está, está mentindo, está então, mentindo não ou sabe, não sabe, ou ainda não teve tempo suficiente. E a má que a gente sabe que tem gente que opera as redes com má fé. Só um pouquinho, que eu... Como, como, eu comentei, como eu comentei, é uma maneira não uma maneira exaustiva de falar sobre, de falar sobre isso, porque existem muito mais maneiras de falar de, de muito mais, pontos, de muito pontos, mais pontos a serem tratados. Os principais, os principais que são sempre que são recorrentes, recorrentes são, são flood vazamento, vazamento de rotas, o vetor de DDoS, que é algo que está cada vez tornando mais difícil de se lidar com os XP's. Porque, e por que, é que é mais difícil? Porque você tem uma rede multilateral, uma rede lateral, então você não tem uma, multilateral, multilateral, uma interface que você, que você trata com uma com pessoa só, só um Walter um só. só. Tem, que tem que tratar com todos, com os, todos os routers. Os routers. Você, baixar você baixar aquela, aquela interface, interface, você, dê, você, dê, você fechou, fechou a sua com comunicação com, com todo mundo. Todo mundo não, mas todo mundo que se interessava dali. Não é uma torneira que pode fechar totalmente, é um pouco mais difícil. Até para a detecção é mais difícil. Injeção de, Injeção de rotas, rotas é, é, erradas, o que eu chamei aqui que eu chamei de parasitas, parasitas, uma coisa que, uma coisa que acontece e acontece, acontece recorrentemente. Determinados, determinados participantes, participantes injetam rota estática, rota estática apontando a para a rede de outros coleguinhas e fazem com que a rede de outros, de outros coleguinhas transporte, transporte o, seu o seu pacote de um lado para o outro. Um isso é, isso é feio, bem feio, ruim, bem ruim e acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar. E a maior dor é falta de resposta de contato. Esse aqui, Esse aqui é, um é um print de mais de um ano atrás. Sobre do mesmo inglês, do, inglês X Paulo, do X São Paulo. É, sobre as rotas que estão filtradas. Lá no. Rotas que estão filtradas lá no, no X São Paulo. Estou aí falando aí de. de Participantes que estão, que estão com 267 rotas, 110, rotas, 110 rotas, rotas filtradas e assim por diante. Isso aqui isso foi depois de durante, durante três ou quatro três semanas ou quatro ficarem incomodando recorrentemente todo mundo, todo mundo da através das listas de e-mail. Oh, arrume, arrume isso, mil, arrume mil, isso, arrume isso. Eu não coloquei, eu não não coloquei nessa mas apresentação, mas se você for olhar isso hoje, temos participantes com quase 3 mil rotas. Anunciadas e sendo filtradas pelo hot servers. O pessoal do X está fazendo a parte dele? Tá. O Hot Server está funcionando lindamente. Só que, cara, só que, cara, essa cara, rota está tá lá há, tá lá, lá, ah, sei lá, um, lá ano. um ano. Ninguém tomou, Ninguém tomou a própria... A, a, a, a, a, a, não, teve a não teve a proatividade de falar, cara, de falar, cara arruma essa meleca, essa meleca aí, aí, seja, seja o próprio participante, participante do X ou ele falando, falando com o seu, com seu, o seu downstream, downstream não para, para não, não parar de anunciar. Isso é um problema. O problema está ali, nós estamos vendo e não estamos tomando atitude. Eu estou falando aqui só no escopo do roteamento. É... Esse aqui, aqui é também um, é um, é de, é um, de um ano um atrás, interage muito interage menos com o pessoal do D6. Temos aqui, Temos aqui a a partela, a, a participantes, participantes anunciando 15 mil 15 rotas filtradas. Legal, hein? 15 15 legal hein <risos> é. Os cara praticamente cara não está tá propagando. Temos tá aqui participantes com 11 de rotas filtradas, 6.500 rotas filtradas. O, o, o, o, XP, o XP, nesse caso, está fazendo trabalho tá dele, o route server, server é lindo, está tudo tá beleza, está tudo, tá tudo funcionando. Os demais, demais participantes não estão sendo afetados, afetados mas nós estamos na iminência de um, de um problema. Porque se, porque se algo, um sempre tem duas, duas, duas, duas, cadeias duas cadeias que se quebram, dois elos que se rompem para que algo aconteça errado. Se hipoteticamente algo de errado acontece nesse route server e essas rotas que estão represadas passam a vazar. Olha o, Olha o colapso que isso aconteceria, que isso aconteceria na, rede. na rede. Esse é um ponto. Esse é um ponto. É. É. É. Ah. Não, eu vou um voltar pouquinho um pouquinho aqui? aqui. Assim que eu conseguir, assim que eu conseguir interagir, interagir melhor com esse... Melhor com esse... Lá. Lá. Assim que eu conseguir... Eu falei, um Eu falei um pouquinho sobre, sobre ARP ArpFluge, Arp, por, por exemplo, e Arp também é um, um baita de um problema em todos os ambientes. Todos os ambientes. Temos, soluções Temos soluções que estão sendo, que estão sendo desenhadas e implementadas por X, diversos inclusive, X, inclusive é, o D6 fez é, é, é um anúncio, anúncio formal, parece que existem existe outras, outras conversas, conversas com o PR e outros, outros, que é o EVPN, onde a de Arp, a de podcast, mas o que acontece? é boa parte do nosso público, aquilo LACNIC, de menores pequenos despesos, por exemplo, o como roteadores e a configuração padrão... Do, da, verificação da verificação de arte de uma fica de, 30, de 30, segundos. Segundos. 30 segundos, 30 segundos, 30, 30 segundos numa de uma rede com 2 mil participantes, participantes ou, o cara tendo o cara que tendo perguntar a cada 30, a cada 30 segundos, segundos qual, qual é o método de, de cada um dos 2 mil IPs, mil, isso, vira, isso um, vira um barulho infernal, infernal. Isso, consome isso consome CPU de todo, de todo mundo. mundo, isso está errado, isso tem tá que ser corrigido. A gente tem que medir, e tem que medir isso. isso. E falar, cara, isso está errado. Isso tá e errado, é isso que eu estou é propondo aqui, aqui. Certo? Certo? E, e, nesse, e, momento? e nesse momento eu. A gente sugerir, sugerir as métricas, as métricas que, que são algumas que eu levantei, que eu levantei essas e essas métricas saíram basicamente da minha cabeça em um determinado momento, momento, e alguma com conversa alguns com alguns amigos, amigos com eu botei isso aí num um texto escrito. Um texto um escrito. Texto Resolvi trazer para a gente, gente, gente. Quem sabe achar, achar mais, achar alguns, mais doidinhos alguns doidinhos aí, aí, a gente se ajuntar e fazer alguma coisa positiva em relação a isso. Quais seriam as métricas possíveis e métricas e mecanismos? mecanismos. Sniper de podcast, podcast na, na LAN, onde capara, eu captura, capturaria, capturaria, mediria, mediria. É, consumir o que os, a, os, os hot, collectors, hot collectors não só do próprio hot, hot, hot servers, servers mas, mas de outros hot collectors tem e eles informam, informam que o que, que está vazando de rota o que não está vazando de rota um bloqueio, um problema bastante grande também se tem com os participantes de são participantes que usam alguma engine de BGP que é muito barulhenta o que significa isso? a cada, uma determinada dá uma oscilação cada tem uma rede grande, uma rede, grande, com uma rede, 3 rede de 3 dois, três mil nós, dá uma seleçãozinha lá, lá, no lá no não sei aonde na, na rede dele, dele. E, ele e ele sai replicando, replicando aquilo, aquilo. Aí, ele, aí ele, em um segundo, fala, um um um a rota caiu, caiu. A, rota caiu. Segundo depois, segundo, a, rota a rota subiu, depois, segundo, a rota caiu, isso tudo constrói o processamento, isso tudo suja a comunicação do BGP que deveria ser uma comunicação limpa. Status de validação dos contatos pelos operadores de despes, que é uma maneira de corroboração com a validação de contatos Abus, abusos você veja como as coisas, coisas se encaixam, coisas se encaixam é? né então, então buscar isso e falar, eu, e falar ó eu eu sou o XP, do XP doulas e eu, do eu Douglas, validei o, o contato, contato do Tomás, do tomás tava, eu eu validei, validei um, um mês atrás, e ele, atrás ele me respondeu se eu validei, se eu validei acerto, tá, porque tá porque certo que por que eu não posso falar isso heilaknik eu conversei por esse contato mais aqui tomás aqui são mais peças injetando informação corroborando as mesmas informações é, temos a questão, temos a questão uma olha, coisa coisa legal, uma coisa bem legal que foi falado no, no é um um primeiro dia, dia, sobre o sobre XPDB, o XPDB, informações, sobre o XPDB e informações sendo trocadas entre os, os, os, os XP. Se vocês fizerem um, fizeram um trabalho, trabalho, eu posso, fazer, eu posso fazer, até me, me, me disponha a ajudar, ajudar. Se você for se você procurar, procurar que quem está com as rotas vazadas aqui, você vai olhar que vão ser sempre os mesmos 10 que estão fazendo cagada no... Falei cagada, desculpa. Desculpa. Ah, é, é, é, desculpa, desculpa, mas vamos lá. Mas vamos lá. Sempre São sempre os mesmos 10 que estão fazendo, fazendo coisa errada lá na Alemanha, Alemanha, lá em Nova York, no Brasil, no, Brasil no, Chile, no, Chile. no Chile. É sempre os, é sempre mesmos, os mesmos, cara. Esse cara tem que, cara tem que eu tomar eu um ganho, tapão na orelha, mano. A gente, a gente que me tem edificar que metrificar e falar, falar esse, esse cara, fazer cara fazer tá fazendo nada, errado, arruma, senão eu vou chutar sua bunda. Desculpa, mas é isso. É... Aqui, uma, uma, uma breve lista do que eu citei, são, que eu citei, diversos, são diversos exemplos, exemplos tá? Tá? Tá. tá? Então, é... o, que, que, o que se o que consideraria, se consideraria é, coisas, erradas, coisas erradas, tanto no escopo administrativo, administrativo como quanto no escopo operacional? Como operacional. Por, exemplo, Por exemplo, um determinado um Ix entra, entra em contato com um determinado, um determinado participante, participante e falando, e falando cara, eu, cara preciso eu preciso que você pare de pare fazer varredura de SNMP na rede LAN do Ix. Pô, o cara leva, o cara leva três dois, três dias, dias para responder. Tá é errado. Tá errado. Não pode, isso, Não tem, pode, que isso tem, tem que ser metrificado. tem que ser registrado, que ser registrado em, algum lugar, lugar, em algum lugar. E é o cara e ao mesmo cara que faz, que faz, errado, cara que faz errado, errado no, no, no, no, no extremo no sul do Brasil. Brasil vai ele, ele vai fazer lá, lá Miami em também. Miami também. Só que lá em é Miami ele sabe que se ele, ele fizer errado, lá custa muito mais caro. Às vezes o cara fica meio relato em determinados pontos. É... Eu não, eu não vou detalhar, detalhar todos os pontos, pontos, porque, os pontos, é pontos porque, porque é um e-mail longo. Esse é o link que está ali dessa thread que foi, foi feita algum, algum tempo atrás, tempo tá? tá? E vou tentar, vou tentar passar. passar não, vou falar, não vou falar. Se vocês, se vocês quiserem vocês perguntar, um perguntar um em algum ponto específico, eu até queria eu deixar, deixar, uma uma de deixar de um pouquinho de tempo no final para abrir para, para, para, para perguntas, tá? tá? É, é, mas são, mas são pontos, pontos que eu coloquei. nesse momento saíram só da minha cabeça e eu quero que vocês me ajudem a tentar concatenar isso tudo e produzir algum tipo de material, Tá? Ah, só passar um, só passar, um correio um correio correr os olhos aqui rapidamente. Aqui rapidamente. É, uma é, uma ah, uma legal. coisa bem legal: alguns X, X, inclusive, inclusive um muito, tal, parabéns ao XBR também, do XBR também. Implementar, implementar, estão, estão implementando recentemente um, recentemente um mecanismo de, de black, black hole através, através, através, através dos hot replicas, onde você faz uma filtragem. Isso é muito. Não é o ideal, mas é muito positivo quando você está sofrendo algum tipo de ataque. E, e o que acontece, o que acontece desse parte desse participativo participativo funciona, que esse mecanismo funcione, existe uma existe colaboração, uma colaboração de, de, que, é que é necessária nas regras de filtragem do participante de XP, XP para que ele para que aceite, aceite determinados filtros. filtros. É possível, é possível de se, criar de se criar mecanismos de validação, de validação para verificar se o participante está ou, está não, fazendo ou não fazendo essa fazendo policy. Essa policy. Essa mesmo, e essa mesma, esse, mesmo esse, mesmo esse mesmo mecanismo vai servir, é. vai servir no XBR, no D6, no EMAS, no, EMA, no Pitchili, em todos eles. Em todos porque, eles. porque é o mesmo mecanismo, então isso faz muito sentido que, muito que, sentido esteja, que em esteja em código um -aberto, aberto e colaborativo entre, entre, entre todo mundo. Eu não sou programador, não sou programador tenho uma noção de como fazer, mas é uma ideia legal a ser compartilhada. E o cara, e que, o não cara tá fazendo, que não tá fazendo, viraria um, um painel de checkbox, verdinho, verdinho, vermelhinho, verdinho, vermelhinho, verdinho, vermelhinho. verdinho vermelhinho. vermelhinho. O cara que não o tá, que não tá em fazendo todos em todos eles, eles puxa a orelha do, do, o cara, cara, amiginho, do cara, se você, ah, amiginho, arrumar, se você não arrumar, puxa a sua, a sua bunda. bunda. Opa. Um exemplo, um exemplo. Clássico. clássico. aqui, aqui. Gente, gente um, X, um X e o cara tá soltando... Eu estou vendo protocolos esses protocolos eu aqui, eu não consigo não, apontar, mas estão vendo esses protocolos padid de DHCP PAD, é, re, é, é, Request, soltando, soltando Reload OSPF na velanda do, do IX. gente do gente céu, do céu isso, é isso é vergonhoso, é vergonhoso, é inadmissível, é inadmissível se e se você for é ver é o mesmo cara que está fazendo erro tá fazendo em todos os lugares que ele participa, então a gente tem que metrificar. E, e, por, e, por, e, por, e tomadas que precisam ser de tomadas. De tomadas. Né? É. A gente teve um gente caso, em um é, um determinado, um determinado X, um determinado o X. cara soltou ICMPV6RA, primeiro, primeiro, dois caras cara burrinhos nesse, nesse caso aí, nesse opa, expressão, aí. Opa, expressão, opa, expressão, um burrinho um, de um lado e um outro, outro burrinho do outro. Um colocou a configuração do roteador dele em modo baunilha, Soltou e soltou o router advertisement. E, e o outro e o burrinho do lado de, de, de lá não, não configurou o roteador e, dele de certo, do jeito certo e aceitou o router advertisement, meteu o rota depois e arrebentou depois, a, a rede dele. dele. Isso, isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Então, e de novo, isso acontece repetidas vezes. Quantos tickets acontecem em todos em, todos X, em X em relação a isso? isso. Certo? certo? Eu, qual eu qual vou falar um negócio que eu já fiz, que já quis, foi feio, foi feio, foi feio. Eu mas eu me incomodei tanto. tanto. Tinha, um Tinha um determinado cara, cara soltando DHCP request num X, que eu não, X, vou, X, dizer que eu não qualquer. vou dizer qual é. Pô, tá os caras estavam soltando DHCP request, request na LAN do X. Aí eu fiz uma malvadeza: eu peguei, configurei um DHCP server na mesma LAN e entreguei o IP para ele. Não vou contar que era o 8888. É? Uh, uh, errado, eu, eu, ponto nesse é ponto, assim. ponto é assim, ah, vamos lá. eu usei armas do mal, mal para combater, combater o mal. O mal. Errado, errado. Tá. Tá. me arrependo me disso. Arrependo disso. Uh, uh, vamos lá. E diversas outras coisas que são, são correlatas. Aqui é não exaustivo, mas mesmo sendo não exaustivo é longo pra caramba. Não vou ficar pontuando tudo aqui para vocês. O que fazer com essas informações? Bom... Se o, o, tá, o Manners, que é uma brincadeirinha, é um acrônimo ali para falar, falar de boas, boas maneiras, maneiras em, inglês, em inglês, e o cara não está se, se comportando, uma das coisas seria a gente seria ter um, gente um, ter um, um canal para comunicar o Manners de que, que isso, isso não está, não está acontecendo, acontecendo corretamente. corretamente. Uma outra, uma outra, uma uma outra, uma outra metodologia, metodologia seria o próprio Pulse. Que tem, tem tá, tá tendo tá tendo russi alguns envolvimentos interessantes, olhando para o look inglês dos rock dos dos servers, dos servers e coisas desse gênero, mais ele mais coleta as informações, informações, informações, informações as informações já estão sendo coletadas. É, aí vem um, aí vem um bastante ponto bastante importante, importante. O, que o que fazer com as informações? informações? Sanções, sanções, sanções e penalidades aos participantes. Dos participantes. Sim, assim, eu já, eu, eu sentando, na sentando na cadeira do operador xp e determinado Aí determinado participante está fazendo um monte, um monte de, de coisa errada, está atrapalhando tá um monte de, de, jeito, de gente, final de, de semana, semana de, de um monte de que é gente de que, é que é participante daquele mesmo XP, XP inclusive, dos, inclusive dos, dos, operadores, operadores, dos, operadores, dos operadores. E esses caras não têm o argumento necessário, necessário para ir lá e dar um shutdown na, da na porta do cara. Porque se eles fizerem isso, eles sabem que vão ter alguma represália. Tanto... É, principalmente da, é, principalmente da, da, da, comunidade. da comunidade. Então, se você tem se você uma tem normativa, normativa, se você, você chegar e falar assim, você, você não está, assim, seguindo você está seguindo determinada, determinada, normativa, determinada e se normativa, e se você, se você seguir, não seguir, eu tenho, eu tenho você, acordou você acordou comigo aqui, para assim, vou, chutar, que sua vou bunda, chutar sua bunda, já te dá porta. Derruba a sessão do do cara. Aplica algum tipo de controle limitador. Certo. Certo. E aqui, opa. Aqui a, aqui a o final da, o final da, da, da, da, apresentação, da apresentação, que é realmente, é realmente o que eu tenho como missão, esse, como missão nessa, nesse, apresentação. nessa apresentação. É vir é aqui, eu, aqui tenho eu, certeza, eu tenho certeza... Aí que muitos concordaram, concordaram e não estão, e não estão confortáveis em, em expor, em expor. Alguns, discordaram. Alguns, alguns discordaram e mesmo os que que discordaram, discordaram. É, eu, queria é, eu queria provocar vocês para vocês conversar, para conversar isso sobre isso. isso e quem sabe, e quem disso, sabe dessa disso, dessa provocação essa isso, conversa, conversa sair algum saia, tipo algum de, de material que se possa, de é, de que se possa é, ser utilizado daqui a um ou dois anos, integrar e assim eu acelerei um, um pouquinho, passei por cima, por cima, se, vocês cima se vocês quiserem voltar em voltar alguns pontos, em alguns pontos é... É... A, a, ideia a, a ideia é mais ou, é mais ou, ou, é, ou, ou, é, ou menos essa. Não sei tá como está o tempo, tempo, Jorge. Não vem me roubar tempo, me roubar porque tempo, a gente chegou, você começou, começou mais tarde. Mais tarde hein? Sim, cinco, cinco minutos, cinco cinco ok. Se alguém quiser fazer perguntas. Sí, sí, bueno tenemos, bueno, tenemos espacio. espacio para un par de preguntas. preguntas. Eh, por acá estaba Andrés. Andrés, eh, andaba y, por aquí. Wesley, y, y tenemos a Wesley. O sea, tenemos Wesley, los dos que van a preguntar por allá. Dalvao. Entonces, eh, Andrés, Andrés, Wesley, Wesley y Dalvao, son y la, las tres, son tres preguntas que vamos preguntas a tener para preguntar, ¿ok? Bien. Cierto. Gracias Douglas, muy buena su presentación, y refleja todo lo que nos sucede en los XP, digamos. Lo que no sé si presentaste es eh, la problemática, y quiero saber si la resuelven en, en los otros XP. cuando un ISP setea eh, como default gateway, El root server de la IELTS. Entonces, eh, se sobrecarga el procesador del root server y muchas veces te puede tirar toda la red y si demanda gran cantidad de tráfico. Es una problemática habitual. La otra, que no sé, eso me interesa saber cómo lo resuelven otros XP, si ponen ACL o cómo hacen. ¿sí? La otra es cuando utilizan la IP del XP para hacer NAT. Y la otra, tercera. Sigan. A ver, eh. bueno, le doy espacio a los. Y la otra es. Y la otra. Eh, Dije lo del route. No, básicamente la, la más básicamente problemática es la del default gateway. Es de porque gateway, eso afecta, porque toda eso afecta a toda y, la red. Y Si rutea 100, 100 GB de tráfico, en bueno, realidad de es chiquito. De no, tráfico, no, no, no nadie que traje 100 GB va a, a poner una default. Pero alguien que tiene 10 GB generalmente puede tenerla. Y, porque, que porque Un consultor lo metió y se no, olvidó de sacarla. Y se le cae el tip y obliga a todo ese tráfico que antes salía por el tip a que vaya al XP. Y eso genera problemas. Yo no soy eh, Operador, já, já, já estive envolvido em, em, em, em algumas operações, operações de, pequenos de pequenos XP's. De XPs tá? Tá? É, sou não sou correntemente, correntemente um, um operador de XP, de XP, talvez de XP e talvez um, tenham coisas mais coisas inteligentes para fazer. Para fazer para a a mas a de primeira de todas é que o Hout server, server não pode ter Kib vinculada ao ambiente local. Por mais que ele receba os pacotes, ele vai jogar para fora. Complementarmente, você trabalhar nas portas de acesso com ACLs, ah, olhando olhando para Macaders é é é é e IPs de, de destinos, que, e talvez seja algo que, seja ajude que te ajude. É Esse é um ponto. Não sou o um operador, operador de rede, existem, inclusive, inclusive, duas RMS RFCs que falam sobre, sobre, sobre ambientes de host servers e ambientes de, de XP, recomendaria que tratasse. Sobre especificamente, Sobre especificamente que essa questão fazer de fazer NAT com o IP do XP, isso é, isso é extremamente, extremamente errado de dois e errado de dois lados. Um lado, um lado, é, o lado é o cara faz que faz isso, talvez por, por ignorância ignorância no sentido, no sentido. não sei como se, se, se isso tem alguma interpretação, interpretação diferente no espanhol, mas de não, de não saber, saber, talvez por ser... por ser desconhecimento. desconhecimento. Por ou por Bafé mesmo, mesmo. Ah, por, mas esse é um ponto muito, ponto sério. muito sério. E aí, e aí, aí o erro, erro é uma parte do erro do, do XP, porque, porque tem, uma tem uma RFC que diz e que a LAN, existe uma LAN de, de XP, ela deveria, ela deveria ter uma ROA com a SN0, SN0 e é, é, é obrigação a obrigação do XP monitorar a DFZ, a rede routing, descobrir se tiver alguém propagando aquela rota LAN, em algum, algum lugar tem, tem que, que, que dar tem um tapa na orelha do cara. cara. Não, não é, é tapa que na que orelha, que tem que lá chamar a chama atenção, do do atenção do cara. Certo? Esses são os, os dois, dois pontos. pontos. Respondi sua pergunta. A terceira é quando o lixo é toda a sua pergunta. Quando chegam red, todos à sua rede, tudo em camada 2 para, a para sua é. rede. Aí, logicamente, podemos limitar com a segue. Seria bastante longo. Se você quiser me procurar, a gente parte um pouco sobre isso. Alguma coisa eu posso tentar te ajudar. Esse não é um problema só seu, tá? É um problema de todos os XPs o laca tem o escopo é, mais, mais, de, formado mais formado do escopo, do do escopo administrativo, administrativo, mas eu creio mas que vai se que formar um algum, tipo algum tipo de corpo técnico, técnico para suportar os, os pertencentes, LKX, pertencentes LKX. ao laca então eu acho, que, então, seria eu um acho que seria um bom caminho. Tá. Tá. Então, é, Wesley, muito boa muito apresentação da Parabéns. parabéns um, é um são problemas que a maioria das, das pessoas é, é, sofrem estando em no em um um ambiente. Difícil, difícil, eu queria, obviamente, obviamente, fazer uma contribuição ao teu trabalho, ao teu trabalho aí. aí. Né? Que no e no meu de ponto de vista, a maioria desses problemas poderia ser, ser resolvida, de, resolvida de, forma de forma política e não técnica. técnica. E aí eu vou usar, eu vou usar o gancho para a primeira coisa que você falou na você sua falou apresentação, apresentação, o conceito de, de comunidade. comunidade. Toda comunidade, Toda comunidade, Toda comunidade ela é regida por uma política, por uma política. um país ele é regido, um país, ele é regido por, uma por uma Constituição. Se você vai se você filiar um clube, um você tem um, clube, um código de conduta a seguir. Então eu acho que muitos desses pontos poderiam ser resolvidos, na lista de políticas do Latinoam, nós temos códigos de conduta ali. E aí, nós, e não aí nós não estaremos colocando, colocando também a tarefa, a, tarefa a tarefa de polícia, polícia no, X. no X. Quem, é que, Quem é que regula a conduta? A, conduta. a própria a comunidade. Própria. Então, se, então, se existe, existe, existe existe existirem métricas, métricas para metriquitar os problemas que, problemas, problemas que acontecem no ambiente do XP, ambiente do XP. isso é transparente é para a comunidade, assim tem uma pessoa, viu pessoa você, viu você, anda você andando por sangue por ali afora, falo assim, falou assim: olha só, tá ali ó, ali, ó, ó, ó, um, dois, três. Um, três então, então, a própria, a própria comunidade faz o burburinho e esse cara se ajusta, e aí no último ponto, nós temos o código de conduta para fazer: olha, você tem o artigo tal cinco X do ponto. Que não sei que lá, e nós, infelizmente, não ter que derrubar a tua porta. porta, porta. Nós, estamos nós estamos te dando 24, 24 horas para que vocês corrijam. Então, talvez, pode ser pode uma via de mão dupla Onde, de um, lado, de um lado, nós temos, nós temos a, a, ferramenta a ferramenta técnica que, que metodifica isso, isso. E do, outro do outro lado, nós temos a ferramenta política, política, política do que que Código que de que Conduta, que, que vai definir um um que finalmente o que pode ser feito para aquele que cara, tem que, cara tem que, que tem tudo um aquilo ali. ali. E que realmente, que realmente quem está sentado na cadeira, dá um setdown numa porta de 100 gigas, que o cara está fazendo brincadeiras ali, realmente. É um lugar onde eu não gostaria de estar sentado. Com toda certeza. Atrás de uma porta de 100 gigas, se fizer uma matemática de 2 mega por cliente, você faça conta. 500, 500 mil, mil né, pessoas, é, pessoas atrás disso, atrás disso aí, disso aí. É. É, isso? é isso? Acertei? Acertei? Não. Não. 5 mil, não. 5 mil, não, 500 mil pessoas, 500 mil usuários finais, 2, 2 mega, que é a média de consumo, ou menos, mais ou menos, ou menos por cliente, então você vai derrubar a conectividade de 200 mil pessoas, é um negócio que pesa no coração, só que, para esse operador, se ele tiver escrito, definido, dizendo que vai ser assim, e ele tem o respaldo de alguém maior que ele, um conceito, de, conceito de, consulta de, consulta de, comunidade, de comunidade, dizendo, esse cara está fazendo, está fazendo para mal todos para os demais, todos os demais, vamos chutar a bunda dele, dele? esse cara, esse fica, cara respaldado fica respaldado a fazer isso. A fazer isso. Não estou falando não que, tô que o cara que tem que ser, do, tem ser, do, mal, tem que ser do mal, não. O objetivo, é o objetivo é melhorar para os demais. Para os demais. É... É... E tem uma outra, tem uma outra complementação que você falou, falou, que você falou sobre a parte da... da... de... do resolver no político. escopo político, tem uma, tem, uma tem uma parte que é, parte assim. Que é assim, não existe, não existe... É, tem... eu não me lembro eu exatamente, não lembro exatamente. sou do ramo de direito, mas existe mas uma, legislação uma, uma legislação que não tem punições definidas em, definidas sua, em sua, sua regra, ela é inócua, certo? Ah, vamos fazer uma lei que... Proíba isso, mas se, proibir, mas se proibir e não definir o que vai acontecer, que vai acontecer se não se, se fizer, fizer, tá errado. Ele, sabe, ele acabou, falou que mas acabou, deixa o mas Valver deixa eu perguntar, perguntar. Por favor. Por favor. Calvão, Calvão. É, Calvão. Na, verdade, é, na verdade, queria te, te parabenizar, parabenizar pela, pela, apresentação pela apresentação e dizer e que a nossa luta, que a luta lá no, lá no, XBR, no XBR é, é, é, é, é diária. É diária né? é, com relação a esses ataques, com relação a essas... Infrações, infrações que acontecem acontece, né? no dia né? a dia, dia, dia, dia da rede, então, se não, então se não tivesse essa política nossa de, de correr de, atrás de, de, de, de, e, e tentar, tentar sanar, sanar ponto, a ponto, ponto a ponto, o X aparentemente não acontece, ele, ele ia, ser ia ser em vão ali, dia a dia, tem como, mas primeiramente só se agradecer pela apresentação e dizer que essa luta é dia a dia tenho certeza que, que se essa luta acontecesse, não acontecesse, o, o, o, as pequenininhas coisas, coisas tomadas já, já trariam o um colapso ambiente, e a gente não teria ambiente, o que tem hoje, também. que é uma coisa tão bonita. Então, agradeço, agradeço também a, também a todos, apesar de eu ser um apesar cara ser muito um chato, eu admiro, eu demais, admiro demais o trabalho de vocês, vocês, né? de vocês, tá bom? Era isso, muito obrigado, gente. Um abraço para para